Nós temos absoluta convicção de que o que foi aqui colocado é uma demonstração clara, sim, que nós precisamos cada vez mais apoiar a inovação tecnológica e cada, mais, cada vez mais também apoiar o desenvolvimento de empresas regionais que podem crescer. Digo isso porque nós hoje temos é, mais de 5 mil pequenos provedores de internet espalhados pelo Brasil e que servem. De, de um grande instrumento para a inclusão digital do povo brasileiro, né? e que nós temos aí espalhados são os grandes responsáveis pela Última Milha, né? alguns de municípios pequenos, e que eu, eu que sou cearense não sabia, de alguns que são verdadeiros cases, que em municípios de menos de 15 mil habitantes conseguiram de repente se propagar para quase o sul do Ceará como um todo, né? e que cabe a... Ao governo, aí aos governos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, ajudarem nessa, nessa facilitação. Não, não é a questão de, de ensinar a pescar, porque o empreendedorismo brasileiro já sabe muito bem como pescar.